em faixa de decisão emitida pela Agência Reguladora do Estado do Ceará, Arce. Vamos ao sorteio? Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 2. O diretor Elvio Neves Guerra não passou do sorteio do item 2, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. Um. O item 2 é o processo 48.50.003.10.2027.1 e outros. Pedido de reconsideração interposto pela Ventos de Santa Tereza 1, Energias Renováveis S.A. e outras, em face dos despachos 1411-2022... E 1412, 2022. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 3. O diretor Elvio Neves Guerra não passa parado do sorteio do item 3, conforme estabelece o artigo 50 da norma de agressão anel nº 1. O item 3 é o processo 48.500.05755, pedido de reconsideração interposto pela Voltalia Energia do Brasil LTDA em face do despacho 1299/2022. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 4, processo 485005702/202299. Requerimento administrativo, com pedido de medida cautelar, interposto pela Coteminas S.A., com vistas à substituição do índice de correção previsto contratualmente, em razão, em razão de violação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 8, de 1997, da OHE Porto Estrela. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 5, processo 48.500.0048.58.2006.99, descumprimento de cláusulas dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, lastreados pela Usina Termoelétrica Goiana 2, otorgada à Energia SA. Diretor Giacomo Francisco Vaz Almeida. Item 6, processos 48.500-049-48-2017-86 e 36.12.2018.87. Requerimento administrativo interposto pela UTE GNA 2, geração de energia SA, com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade face ao atraso no cronograma de implantação da usina termoelétrica GNA Porto de Açu 3. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Francisco Basse Almeida. Item 7. Processo 48.500.0001.23.2007.21. Eh, autorização para a guarita geradora de energia LTDA, implantar e explorar a pequena central hidrelétrica Edelweiss. O Edelweiss. Diretor Ricardo Lavorato Tili. Item 8. Processo 48.500.060.29/2021, 23 e outros. Autorização para Santo Agostinho Solar, participações e geração de energia LTDA, implantar e explorar. As centrais geradoras fotovoltaicas Santo Agostinho 1 a 11 e Santo Agostinho 16. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 9, processo 1992 37 e outros. Ajuste do prazo de outorga das pequenas centrais hidrelétricas. Salto, Pontal do Prata, eh, Santa Edivídez 2, Santa Edivídez 3. Santo Antônio do Caiapó, Queixada, Anhanguera, Quebra-Dentes, Cachoeira da Lixa, Colino 1, Colino 2, Covó, Chavantina, Salto Forqueta, Boa Vista 2, Rio Fortuna, São Maurício, Garça Branca, Caxibi, Cachibi 2, Cachoeira, Cachimbo Alto, Monte Belo e da usina hidrelétrica Salto Curucaca. Em decorrência da lei 14.120 de 2021. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 10, processo 48.50.017.26.205.61. Transferência da autorização da central geradora termoelétrica Piraí, atualmente detida pelas centrais elétricas Salto Corrente Salto Correntes, LTDA, em face em favor da Iguaçu Embalagens Industrial. Industriais LTDA. Diretor Giacomo. Item 11, processo 48.500, 17, 2020, 31 e outros. Transferência das autorizações das centrais geradoras eólicas Canudos 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 12, atualmente detidos pela Voltália Energia do Brasil em favor, respectivamente, das empresas. Usina Eólica Canudos C, Usina Eólicos Canudos H, LTDA, Usina Eólicos Canudos 1, LTDA, OI, LTDA, Usina Eólicos Canudos P, LTDA, Usina Eólica Canudos F, LTDA e Usina Eólica Canudos J, LTDA. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Francisco Bássio Almeida. Item 12, processo 48.500.0005.94.1998.95. Revogação a pedido da autorização para Santa Rosa Energética S.A. implantar e explorar a pequena central hidrelétrica Santa Rosa 1. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 13 processo 48.500.0024.57.2011.13, extinção a pedido da concessão para exploração da usina hidrelétrica Três Saltos e das pequenas centrais hidrelétricas Santana Santana e Salto Grande otorgadas a Jaiaditia, de Tia Empreendimentos e Participações em LTDA. Jaiaditia. de Tia Diretor Giacomo Francisco e Almeida. Item 14. Processo 48.500.0055.85.2022.63. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Copel de distribuição S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem dos trechos da linha de distribuição que perfaz no seccionamento da linha de distribuição Horizonte-Sarandi na subestação Vidigal.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 Diretor Ricardo Laponato Tini. Item 16, processo 48.500.056.58.2022.17. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da PAGEU, Energia Solar SPLTDA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UFV PAGEU, subestação Bom Jesus da Lapa.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 Diretor Ricardo Laborato Tini. O item 18, o processo será distribuído ao diretor-relator associado anteriormente, o diretor Elvio Neves Guerra, tendo em vista o artigo 8 da norma de agressão anel número 18. O item 18 é o processo 48.500.0003.75.2021.06. Requerimento administrativo interposto pela CEMIG, geração e transmissão S.A., CEMIG-GT, em face do despacho 1425-2022, que negou o provimento aos pretos da GT e, e outras, e deu outra providentes. Os processos solteados nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 24ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.